Bom dia, galerinha! Como é que vocês estão? Uh, Vamos liberar a faixa aí da esquerda, né? Que era pra quem deveria fazer o retorno, né? só que não foi isso que aconteceu. amiguinhos só pensam neles mesmos e a é, viu né bom primeiro eu queria pedir desculpas aí pelo ruído gerado da câmera com o vento um amigo ali comentou se não tinha como eu reduzir isso vou vou tentar agora na volta porque na ida não deu quer, quer dizer de ontem pra hoje não consegui não consegui parar pra lembrar disso diferente de, de tentar eu Tô com a impressão que vai ter engarrafado pra se fuder lá na frente mas vamos lá eu tô atrasado é agora 1 de novembro de 2016 vai haver uma um reajuste nos valores das multas eu tento me nota aqui o que é que vai ocorrer é... vamos lá multas leves Vai sair de R$ 53,80 para oitenta e um reajuste de 66%. 66%. por por multas médias. Perigoso esse negócio ficar olhando pra baixo. Hein? Vai sair de 85 e 13 vai para 103 e 16. Que é uma média. Velocidade. Passar acima da velocidade em até 20%. Aquela velha multa que a gente toma aí passando lá 72. É, é um número mágico. Cavi, sempre é 72. Reajuste, dois. Ah, bom, é nas multas médias o reajuste é de 52%. 52%! Bom. Multas graves vai sair de cento e vinte e para 195, 23 também um reajuste de 52%, o que é uma grave. Estacionar em local proibido, estacionar em vaga de deficiente, é, estacionar em ciclovia. Isso aí gera uma das mais comuns, né? De média. Média? Grave, mentira, grave. Outra, é mudar de faixa não dá seta, também. Dá seta é foda, né? Pra fiscalizar. E finalmente as multas gravíssimas. Vou ter aqui até do outro lado. e após tinha trazido dois papéis, só tem um agora aqui. A gravíssima vai sair de 195 reais. Agora tá saindo de cabeça. Deixa eu ver. Vai é de 195. R$1,91,54 para 293,47. Foda quando deu uma na frente, velho. esse menino aqui, velho. É zoada <risos> Pronto, ah, ele fez zoada já, porra, maluco na IES ali, roda presa da porra, que é de devagar mas que libera o caminho. Então aí a gente vai ter reajustes de 66% na leve e de 52% na média grave e gravíssima. Outra coisa que vai também entrar em vigor em 1 de novembro, vamos deixar aqui, vai ser a obrigatoriedade da habilitação para quem tiver uma sequentinha. Ou tira a ACC, que é Autorização de Circulação de Ciclomotores, ou o cara tira a habilitação tira a CNH categoria A, que é a habilitação para motos, fica a critério do peão escolher. É, se pegar dirigindo, pilotando sem essa habilitação, vai tomar uma gravíssima vezes três. Aí o que acontece é uma gravíssima vezes três. Só que ele tá todo mundo anunciando aí que vai ser uma multa no valor de 500 e na na 500 e tanto. É a gravíssima antiga de 191. E, e, e um. Só que, a partir de 1 de novembro, ela vai para 293, se não me engano, né? Cadê? É 293, ou seja, essa multa vai parar em 880 e alguma coisa, com a diferença de mais de 305 reais, 305 reais e alguns centavos. Então cuidado aí que estão anunciando uma coisa, mas não estão calculando direito. Estão utilizando um preço base antigo, então você que está na sequentinha, pega seu dinheirinho, vai tirar a, uma, uma habilitação para a moto, porque não vale a pena você tirar a, a autorização, ACC, porque só serve para sequentinha. E obviamente você vai querer evoluir, né? Você não vai ficar na sequentinha. Então amigão, preste atenção, a habilitação agora, viu? não vai rodar sem não porque ficou barril. Outra coisa, é, esses valores de multa podem ser corrigidos pelo Conatran, eles são corrigidos podem ser corrigidos anualmente não estou dizendo que vai ser eles podem ser corrigidos anualmente com base no IPCA ou em bom português com base na inflação o que eu acho errado e parece até que é um, um negócio é, é um, um imposto algo que é importante para o governo para ter que ser corrigido É fator de reajuste anual, porra, complicado, uma coisa que vai pegar pesado agora é dirigir e estar usando o celular, vamos pegar pesado nisso agora. Agora tem a fiscalização eletrônica Esses radares, esses versus Com a camerazinha, maior e outra menor Esses radares é o diabo, vocês estão por fora Eles conseguem fazer aquele cálculo é, Por exemplo, para saber se você estava acima da velocidade Tem dois radares em pontos distintos Um aqui no começo da via e outro no final Ele pega a sua velocidade aqui no começo Depois ele calcula com a mesma Calculando no mesmo veículo, no final. E aí, ele tirou a média. Lembra? Física, segundo ano. Você calcula o tempo é, pela distância, pá. E aí, você, você sabe a que velocidade o cara tava? Pois bem, o radar faz isso. E aí, Negão, não adianta frear em cima do radar. Porque... Ah, isso aqui é novo. Não adianta frear em cima do radar e depois acelerar que ele vai tirar sua média. Felizmente, eu digo felizmente porque é a gente que gosta de dar uma esticadinha controlada. É, no Brasil não está autorizado uso desse tipo de radar não vou dizer esse tipo de radar mas é multar nesse critério não pode outra coisa que também vai entrar em vigor é som alto de carro agora não vai mais precisar do belímetro. se o fiscal da não vou falar da três Salvador não vou falar o agente de trânsito Entender que você está utilizando o, o seu som muito alto, você agora pode ser multado. Então aí o pessoal que anda de carro, somzão alto, pá, metendo um de caixa, se fudeu. Falando bem, bem simples e direto, se fudeu, porque agora negão, mantém o som do seu carro dentro do seu carro. E eu acho válido, porra, velho. É uma putaria aqui esse negócio de som alto. E o cara enche o carro de, de, de, de som. Não sei pra quê. Véio. Pô, véio, quer ouvir som alto? Compra o um fone de ouvido. Véio. E aí, negão, mete fudendo. Aumenta toda essa porra. Compra aqueles fone de, de 500 conto. E, e isola tudo. Eu até recomendo um da Sony. Rapaz, que fone bom da porra. Você vai ter uma qualidade sonora que você nunca, nunca ouviu antes. Aí agora pela manhã teve uma reportagem falando sobre isso, e aí é, foi questionado também sobre motos com escapamento esportivo, se se enquadrariam nessa lei. O cara disse não, nessa não, mas tem uma lei que caracteriza, e a alteração da característica do veículo, não sei o que, é complicado. E realmente tem uns caras que usam pra fazer palhaçada. A gente que usa o escapamento esportivo só por questão de segurança pra gente, pra ser visto e ouvido, acaba sofrendo, né? A gente gasta um dinheiro da porra com, com escapamento esportivo só pra fazer um negócio assim barulhinha mais na moto porque o origem é muito silencioso a gente ficar tomando fechada aí me vem um sacana com com a pop arranca o escapamento e melo baba é fogo esse foi um vídeo bem informativo né as novidades que vai acontecer aí que é que vai mudar o código de trânsito então breve resumo é o que vamos ter reajuste nos valores das multas 66 em cima da leve 52 na média grave e gravíssima quem tem cinquentinha agora tem que ter habilitação E... O som alto agora é passível de multa Sem necessidade de decibelímetro Isso foi importante porque o pessoal da Translavador Salvador E da gente de trânsito Em geral, não tem esse equipamento E quando tem, não é fiscalizado direito Então, tem uma porra lá que Não tá ferido, não pode multar Beleza? Fica a galerinha, abraço pra vocês Tchau, tchau Epa, parou não, foi?